Opa! Sabe qual é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando elas se veem livres dos sintomas que as afligiam? É parar de usar aquilo que livrou naturalmente naquela condição. E nesse caso, eu estou falando de quando elas param de usar as técnicas e ferramentas que eu ensino e que são muito simples de aplicar a qualquer momento, do dia ou da noite. Pensa bem, se você parar de usar a sua escova de dentes, o que, que vai acontecer? Você vai desenvolver calhos nos seus dentes. Você vai desenvolver doenças nas suas gengivas E se você parar de usar a FEFT, que é basicamente o que eu ensino, você vai permitir que, diante de determinadas situações, aqueles sintomas voltem a se instalar em você. Assim como limpar a casa, lavar os pratos, tomar um banho, limpar o jardim ou escovar os dentes, você precisa manter a sua mente limpa, livre de sentimentos e emoções negativas, usando o que eu ensino, usando a FEFT. Isso tem que ser uma parte da sua rotina, do teu estilo de vida. E sempre que você se sentir menos do que bem, pratique. Observe como você se sente. Observe como você sabe que aquilo que está te incomodando, está te incomodando. E depois libere e deixe sair até que aquilo mude. E se você se lembrar de algum evento do passado, da tua história, libere isso. Deixe sair dessas impressões, atualize esses problemas mentais usando o FEFT para te apoiar nesse sentido. E use especialmente quando aquilo que te incomoda estiver acontecendo, porque isso vai tornar o método ainda mais poderoso a seu favor. Use a FEFT mentalmente, se for o caso, se por algum motivo você não puder realizar as batidinhas com as pontas dos dedos é, pelos pontos que ele sinto. E para saber como outras pessoas estão Estão melhorando a sua qualidade de vida, os seus pensamentos e sentimentos, as suas dores e tudo que as fazia sentir mal física e emocionalmente. Você pode também assistir alguns depoimentos no meu canal do YouTube. É só procurar pelo hashtag Experimente a Paz e encontrar a playlist de depoimentos. Combinado? Agora, deixa eu aproveitar e te pedir uma coisa importante para mim. Posso? Deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo. Me conta qual a sua experiência com o FEFT. Como que o FEFT já te ajudou, ainda tem te ajudado a melhorar a sua vida. E compartilhe também esse vídeo com quem mais possa se beneficiar desse método. Imagina você poder trazer para alguém uma informação de que existe um método totalmente natural e tão simples de usar que até a criança pode praticar sozinha, para melhorar de dentro para fora aquilo que pode estar te machucando, fazendo mal há tanto tempo. Um método onde você fica livre de todos aqueles remédios que mais atrapalham do que resolvem as feridas emocionais. Um método que, aplicado frequentemente, pode se tornar um estilo de vida agradável, feliz, leve, que te traz controle sobre as suas emoções e os seus sentimentos. Então, contribua com pelo menos três pessoas agora, vai, compartilha esse vídeo. E se você ainda não conhece perto não sabe como usar isso de forma a melhorar e experimentar a paz, me chama, vamos conversar. Eu sou o professor Rogério Peixoto e estou aguardando o seu contato, ok? Permita-se, liberte-se experimente a paz.